fui comprando à medida que o preço da ação baixava, baixava, baixava, baixava até não sobrar mais nada. Absolutamente mais nada. É sobre isso que vamos falar já a seguir. Todos os dias os mercados chovem e deixam. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma. Como é que se identifica uma boa ação? Quando se deve comprá-la? E quando é que se deve vendê-la?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 Este é provavelmente um dos maiores erros que eu vejo a acontecer entre os investidores porque as pessoas estão constantemente focadas no preço da ação e não no valor da empresa que estão a investir. E quando compram uma ação a 200, acham que depois se ela vier a 180 devem reforçar e depois a 160 devem reforçar outra vez e se a ação continuar a cair por ali abaixo devem ir reforçando cada vez mais enquanto esse preço da ação vai caindo. Mas este pode ser mesmo um dos maiores erros de investimento de sempre e quero-te dizer exatamente o porquê. Quero-te mostrar aqui alguns exemplos que te vão mostrar que ao longo da história foram várias as vezes em que os investidores disseram esta frase em que eu vou reinvestindo mais naquela empresa à medida que as ações vão baixando para eu baixar o meu preço médio. Okay? Eu ouço muitas vezes isto mesmo: pessoas a dizer, eu vou comprando à medida que a ação vai caindo para baixar o meu preço médio de entrada e assim eu fico feliz, fico muito feliz porque baixei o meu preço de entrada. E eu tenho uma pergunta para ti: e se a ação que tu compraste, se a empresa que tu compraste, nunca mais recuperar em bolsa? Ah, como assim, Frederico? Isso é impossível, as ações recuperam sempre. Será que recuperam sempre? posso-te mostrar que uma história diz precisamente o contrário. Okay? É isso mesmo que vamos ver agora. Quero-te mostrar aqui alguns exemplos de empresas que nunca mais, repito, nunca mais recuperaram o seu preço em bolsa e muitas delas acabaram por falir, outras acabaram por sair de bolsa e os investidores no fim viram zero. Por isso, muito cuidado com quem está sempre a dizer Tic, tic, tic, tic, vou baixando o preço médio de compra até elas valerem zero, ok? Vamos lá ver os exemplos. Este é um dos meus exemplos preferidos, aqui bem português, banco comercial português, o BCP, em que se nós formos ver ao Google e colocarmos aqui em max, o máximo, nós vemos a destruição de valor para os acionistas desde que a empresa entrou em bolsa a 7 de janeiro de 2000 do ano 2000, OK? E uh, quando nós vemos este gráfico de longo prazo, a destruição de valor é esta, 99.7% de destruição. De valor. Por isso, quem esteve por aqui abaixo a reforçar, porque se ela estava a 76% e se está a 57%, de repente parece muito mais barato. Então há que reforçar, e de repente nós até temos estes saltos aqui de 20%, 30% e achamos que. A nossa tese de investimento confirma-se porque está bom, fizemos bem e depois ele continua a baixar por aqui fora e nós a reforçar porque está a 30% mais abaixo, 40% mais abaixo, 50% mais abaixo no espaço de um ano e a empresa aqui já estava a 27 euros e continua a cair para os, 38, para os 16 euros e por isso foram só aqui entre 2001 e 2003 quedas astronómicas 70 a 80%. Ok, depois é verdade que houve aqui um, uns anos de, de recuperação, de, de, de 2013 a 2007, aqui alguns ganhos para quem só entrou aqui, mas mesmo assim, no longo prazo, isto viu-se, mesmo depois da crise financeira, da grande recessão, o banco nunca mais recuperou e foi aqui, principalmente, depois de 2007, que as coisas começaram a é realmente trazer muitos, muitos, muitos problemas para o banco e principalmente para os investidores. E eu sei de, de ver em artigos da, da data, que eu nesta data não investi, ok? Mas vê-se em artigos da data, em vários relatórios e tudo mais, em notícias que tu tenhas visto na altura, em como pessoas foram reforçando por aqui abaixo à medida que o preço das ações um caindo. Afinal de contas, elas... Em 2009 estavam bem mais baratas que em 2007, não é verdade? Em 2009 estavam a 9 euros, em 2007 a 40 euros. Depois continuou a cair, a cair, e a 3 euros pareceu ainda mais barato, a 2 euros ainda mais barato, 1 euro e tal ainda mais barato. Até que hoje em dia está a 16 cêntimos. Okay? Claro que há aqui razões uh, por trás destas quedas, mas o que eu te quero chamar aqui a atenção são de alguns exemplos de empresas que nunca mais recuperaram em Bolsa, que as ações foram caindo, caindo, caindo e por isso quem foi reforçando por aqui abaixo continua com perto de 100% de perda de capital, uma perda total de capital. Mas passamos para um espaço do outro lado do Atlântico e durante a bolha com, durante a bolha das tecnológicas, como ela ficou conhecida no fim dos anos 90, foi... Um, um, um processo fenomenal de destruição de valor para acionistas, a torto e a direito no, nos anos que seguiram, de várias empresas que estiveram a navegar a bolha e que hoje em dia tu não as conheces, simplesmente não as conheces, elas derreteram completamente em bolsa, até mais não. E os investidores que foram comprando, à medida que os preços iam caindo só para baixar o seu preço médio de entrada, acabaram por destruir totalmente o seu valor, o seu investimento. Repara a lista de empresas que navegaram a bolha.com e que muitas delas tu nunca mais ouviste falar <risos> sobre os seus nomes e algumas delas, é verdade que foram adquiridas por outras, a preços de saltos, mas a maior parte delas nunca mais <risos> ouviste falar porque simplesmente foram à rota ok? E quem andou a reforçar uh, os preços à medida que iam caindo meus amigos, perdeu a totalidade do seu investimento. Tens aqui no Wikipédia, podes ir ao Wikipédia, tens uma lista enorme de empresas que tu confirmas o que eu estou a dizer, em que as ações foram baixando ano após ano e que um dia mais tarde acabaram por derreter completamente as empresas, acabaram por ficar insolventes e nós nunca mais ouvimos falar delas, por isso muito cuidado com esta questão do baixar o preço médio. Claro está aqui há outros exemplos em que pode ter valido a pena ir aumentando o nosso investimento à medida que o preço ia caindo por causa dos dividendos. Por exemplo, a Cisco é uma empresa que paga dividendos há um par de anos e efetivamente acredito que quem tenha comprado aqui em 2000 e tenha andado a reinvestir o seu dinheiro e os dividendos que a Cisco paga... A comprar mais ações, eu acredito sinceramente que tenha se livrado destas quedas, porque repara nisto, mesmo desde o pico do máximo da cotação em 24 de março de 2000 até os dias de hoje, a ação ainda está a desvalorizar quase 34%. Passaram-se 21 anos, okay? 21 anos, e a ação está a desvalorizar 34%. Claro que está que é uma empresa que paga dividendos quem andou a reinvesti-los e a lucrar com estes dividendos, se calhar conseguiu efetivamente baixar o seu custo médio, mas garante-te uma coisa, para haver quedas deste género, em que durante uma, o colapso de uma bolha as ações caem 80 e tal por cento, quase 90 por cento, para haver quedas deste tamanho é porque realmente a pressão vendedora era muito, a maioria dos investidores estava a vender, e não propriamente a comprar para reforçar uh, as suas, os seus investimentos enquanto a, a ação ia caindo. Okay? Mais um caso claro de uma empresa que até era boa do ponto de vista fundamental mas navegou infelizmente uma bolha tecnológica da qual 20 e tal anos depois ainda não recuperou. Poderia acontecer, claro que sim, ou outras empresas que a recuperaram, como a Amazon, Microsoft, etc. Mas a destruição de valor para muitas empresas onde nós vamos reforçando à medida que o preço de ação vai caindo é muito grande e nós temos que ter isto em consideração e ter muito cuidado na hora de investir. E era isto que tinha para partilhar contigo, é preciso termos mesmo muita atenção a esta ideia do investir à medida que o preço da ação vai caindo só para reduzir o meu preço médio de entrada e assim ficar muito feliz quando o investimento pode ir para um absoluto zero. Muito cuidado com isso mesmo. São inúmeros os exemplos, eu mostrei alguns, mas a história está repleta deles e por isso muito cuidado com isto. Claro está que não quer dizer que nós também devemos nunca reforçar as posições que temos. Eu também faço reforços em algumas empresas que detenho no portfólio, mas outras, mesmo que estejam a cair 50 ou 60%, eu não faço reforços, ok? Isto depende muito do risco das próprias empresas. Nós precisamos de considerar os riscos das empresas e os riscos inerentes ao negócio ou ao nicho onde a empresa está alocada porque isto é mesmo muito importante nós fazermos esta avaliação se o, o nicho de repente é completamente disrupcionado, se aquele setor sofre alguma alteração estrutural ao negócio e tudo isto impacta os nossos investimentos, ok? Não é por acaso, volto aqui a relembrar, como já tenho vindo a lembrar noutros vídeos, não é por acaso que Warren Buffett se desfez completamente das ações da indústria da aviação em 2020. Mesmo que elas tenham vindo a recuperar, mesmo que as ações tenham vindo a galopar por ali fora ao longo do ano 2020 e início de 2021, a verdade é que a indústria como um todo foi disrupcionada e, e as empresas sofreram imensos aumentos de capital, endividamento como nunca se viu, só para poderem estar a sobreviver à tona da água, ok? E... Isto aconteceu desta forma, mas poderia ter acontecido de uma forma muito pior e podiam muitas destas empresas ter ido completamente à falência. Aliás, em cada crise há sempre empresas a ir à falência e por isso muito cuidado, volto a frisar, com esta ideia de ir investindo à medida que o preço cai, porque ele pode cair para zero. E se tu compraste 10 ações a 200 e depois 20 ações a 100 e tu dizes, ah, que fixe, tenho o meu preço médio bem mais baixo e depois compras 200 ações... Quando elas tiverem a 30 euros e depois um dia compras zero ações quando elas tiverem a zero euros e perdes todo o capital investido que poderias ter investido noutras empresas para assim verdadeiramente lucrar mais a longo prazo. Ok? Muito cuidado com esta ideia do eu invisto para baixar o preço médio. Espero que tenha contribuído para a tua tese de investimento já agora. Diz-me aqui em baixo, ok? Diz-me aqui em baixo se este foi um alerta importante para ti que eu gostaria muito de saber, que eu sei que às vezes as pessoas iludem-se com esta ideia de baixar o preço médio, então eu quero saber qual é a tua opinião sobre este tema, ok? Diz-me aqui em baixo nos comentários. Muito obrigado, salvações lucrativas e vemo-nos no próximo episódio. Até já!